E aí, gente profunda, quem nunca teve um estresse na noite de Natal porque tinha algum parente inconveniente, alguma piadinha de mau gosto, alguma coisa que foi falada fora de contexto e que gerou um estresse, gerou até uma briga naquela noite que era para ser sagrada, feliz, abençoada e tranquila? Acho que todos nós já vimos situações dessas acontecendo. Então, eu vou te recomendar uma planta que quando você pendurar lá na árvore de Natal, esse tipo de energia vai ser dissipado do seu ambiente e você vai ter uma noite feliz de verdade. Fica comigo que eu já vou revelar que planta é essa. Solta a vinheta, pessoal! Ninguém está por acaso na família que está. Se você foi adotado por uma família, você tem aprendizado com ela. Se você nasceu em uma determinada família, você também precisa aprender. Até com os laços genéticos que aquela família tem, com os laços sanguíneos que ela tem, com as pessoas que estão nela, tudo é aprendizado. Porque dentro da nossa família tem pessoas que são a pura manifestação do amor e que nos ajudam a evoluir e a crescer de uma forma tranquila, nos ensinando, nos ajudando. E tem aquele lado da família que tem as pessoas que são desafios, que nos irritam, que nos estressam, que nos provocam dor, que fazem a gente sentir medo, que fazem a gente sentir raiva. Então, a gente não pode dizer que a culpa seja dessas pessoas. O que a gente pode dizer é que são pessoas reunidas num determinado cenário para aprender e para evoluírem juntas. Umas aprendendo pelo amor, outras aprendendo pela dor. E aí, muitas vezes, são nos momentos de festa, nos momentos onde todo mundo está reunido, onde todo mundo se encontra, que as pessoas mais carentes da família uh, veem que podem chamar atenção. Se ela tentar estragar a noite de Natal, estragar a festa, ela vai ser ouvida. E aí ela põe para fora muitas vezes todas as críticas, as mágoas, as tristezas, as raivas, né? Faz algumas pessoas passarem vergonha, desperta ódio nas outras, e daí o que era para ser uma noite tranquila, abençoada e feliz, né? Se torna um caos, um pandemônio, as pessoas vão embora, né? Brigam, e às vezes isso acontece também porque as pessoas bebem demais, né, e perdem seus sentidos e acabam indo para esse lado, né? esse lado da discordância, esse lado da tristeza. E a noite que era para ser feliz vira um, um horror, assim. sai todo mundo triste e decepcionado né? da, daquele dia de Natal, que teria todo um sentido de celebrar o grande professor do amor, né? que é Jesus, que é uma festa cristã né? aqui no, no ocidente, e faz parte da nossa tradição, mas muitas pessoas aproveitam esse dia, então, para lavar a roupa suja do ano inteiro e, às vezes, de uma vida inteira. E se você está organizando a ceia de Natal na sua casa, está fazendo né, um, um, uma preparação para reunir as pessoas que você ama nesse dia, é importante ter alguns cuidados, principalmente, com a energia do local, com a energia do ambiente. Né? Então, músicas de apelos negativos não são bem-vindas, é, ligar a TV em noticiário nesse dia não é bem vindo é legal preparar a energia da casa para receber as pessoas que você ama energia de ansiedade de preocupação se a comida vai dar certo se a ceia vai dar certo também não é bom então faça de tudo para facilitar as coisas nesse dia se adianta sabe prepara as coisas bem antes já para ficar tudo certinho para você poder curtir a noite também porque quem organiza né acaba sempre se envolvendo mais e não consegue curtir e aproveitar. E para cuidar desse lado dos pensamentos, sentimentos e emoções envolvidos nessa data, a gente tem a energética E a energética é um sistema de cura natural que reuniu na natureza 118 plantas, entre elas ervas, flores, frutos, raízes, que tem a condição de equilibrar nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Mas não é só sair usando as plantas por aí. A gente precisa da planta certa para a ocasião certa para atuar na energia correta. E aí a gente trouxe uma planta aqui que você pode pendurar uns galinhos dela na árvore de Natal. Ela nem vai ser percebida, mas a energia dela vai irradiar por todo o seu ambiente. Então, o ideal é que essa planta seja colocada, você pode colocar ela viva num vaso, ou retirar uma folhinha dela e deixar na árvore de Natal, se ela desidratar, não tem problema, porque a energia dela vai continuar sendo irradiada no ambiente. Então, você pode fazer isso, ok? Só procura deixar ela no ambiente onde as pessoas mais vão circular lá no dia da sua ceia, no dia da sua festa. Eu estou falando desta planta aqui, que é o... Quebra-pedra, olha que amor, que coisa mais querida. Ela é uma planta super delicada, que tem esse nome de quebra-pedra. Aqui está o livro da fitoenergética, onde estão as 118 plantas, ok? É um livro comemorativo que a gente fez, comemorando os 15 anos da fitoenergética. E a planta quebra-pedra tem esse nome popular. Okay? Por aí ele é conhecido como quebra-pedra, mas o nome científico é Philanthus niruri, é o nome do quebra-pedra. Ele é um, um vegetal que ele ajuda a tornar os relacionamentos mais simples. Ele ajuda a se soltar para o amor, a entender e respeitar os defeitos dos outros, a harmonizar relacionamentos conjugais, trabalhar em equipe, e ter foco nas metas e nos objetivos. Aprender a perdoar e filtrar emoções. Então, ele ajuda a gente a aprender a perdoar. Então, essa energia do perdão vai estar rolando lá no momento da sua ceia. E de filtrar emoções, ponderar, saber se aquele momento é adequado ou não é adequado. Entende? É isso que o quebra-pedra vai fazer. Então, aqui a gente tem uma árvorezinha de Natal pequenininha que nós trouxemos aqui para te explicar como fazer. E você pega uma folhinha aqui, vou tirar essa folhinha aqui, com licença, senhor, quebra-pedra. Vou tirar aqui a folhinha e vou deixar aqui na árvore de Natal. E ela vai se misturar com o verde da árvore e nem vai ser percebida, ninguém vai perceber. Tanto faz se a árvore de Natal é desse tamanho, ou se a árvore de Natal da sua casa vai até o teto, o importante é que a folhinha do quebra-pedra esteja ali. Ou você pode, dependendo do grau lá de complicação que é a sua família, você pode deixar a plantinha assim no vaso, como está essa aqui, no ambiente também. Ela fica ali no ambiente, emanando essa energia de perdão, de purificação, de saber filtrar as emoções para as pessoas que estão circulando ali naquele lugar. Ok? Muito simples, muito fácil de fazer. E tenho certeza que vai ajudar muito aí no seu encontro de Natal, na sua ceia de Natal. Muito bem, espero que vocês tenham gostado uh, desse vídeo. Lembrando também que você pode colocar o quebra-pedra no presépio, porque tem pessoas que não têm árvore de Natal, né? Então, você pode colocar no presépio, você pode fazer um chá, se você quiser, e borrifar esse chá pelo ambiente, e... Use sua criatividade, o importante é que o quebra-pedra esteja ali no seu ambiente de Natal. Pode ser desidratado também, se você não encontrar ele assim, a planta viva, né? você pode comprar numa ervanária, numa casa de chás, ele desidratado e colocar ele na árvore de Natal, assim, coloca um pouquinho da, das folhinhas desidratadas por cima e deixa no ambiente também, você pode colocar no presépio, né? porque por o presépio normalmente tem aquelas palhazinhas, então, se colocar um pouquinho de chá ali, ninguém vai perceber e o quebra-pedra vai fazer a função dele de energizar o ambiente para não dar briga, para ter só amor naquele dia, ok? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo explicando o que é fitoenergética detalhadamente para você conhecer mais e também o link da nossa loja Onde você pode adquirir os nossos produtos fitoenergéticos? Nós temos sprays, nós temos incensos, nós temos sempre muitas novidades por lá. E também, se você quiser adquirir o livro, que é o livro que traz né, as propriedades fitoenergéticas das 118 plantas, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá bom? Um grande beijo verde para você, muita luz e até o próximo vídeo.